Fala rapaziada, hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade incrível, mano Mais um jogo brabo demais, triple A E vocês vão gostar demais, porque a temática é incrível Se liga só, aqui no canal Bruno Clash É, meus manos, é isso mesmo, já estamos aqui dentro do site do staratlas.com, staratlas, mano. O link do staratlas tá aqui embaixo na descrição para vocês. É um jogo incrível, vocês vão ver isso na prática. E nessa, nesse último, nesses últimos dias saíram algumas atualizações incríveis onde a gente pode ter acesso aí a um a, a, aos trailers, novos trailers, também a mais detalhes sobre mudanças no projeto que Trazem benefícios para quem está chegando, para quem não conhece o projeto, ou para quem já conhecia, já acompanhava e está ansioso para saber também. É um jogo de web 3, onde sim, é, você vai ter aí como unir o útil ao agradável, né? jogar, se divertir com um jogo bom. Essa é a grande diferença, porque é um jogo AAA, como eu disse. Não é aquele jogo que já está lançado de qualquer jeito. Como ele ainda tem um tempo também para chegar, ele é aquele jogo que a gente tem uma grande esperança e pelas imagens que a gente tá vendo, por tudo que a gente já sabe do projeto A gente tem ótimas é, ideias do que pode acontecer até que ele seja lançado, tá? para vocês terem uma ideia aí, eu vou mostrar para vocês aqui direto no site Depois eu vou mostrar os, os lançamentos, as novidades que acabaram chegando nesses últimos dias Comparar com os trailers também que a gente chegou a pegar aqui também para poder mostrar para vocês Mas com certeza vocês vão gostar demais, tá? Bom, a gente tá falando então de um jogo triple A, um jogo espacial, um jogo espacial, é que eles cê, você pode ter a possibilidade de comprar NFTs do jogo, né, e poder é, se desenvolver aí, poder correr atrás da, do seu desenvolvimento, utilizando e podendo escolher facções, raças, poder é, viajar entre os planetas, tentar fazer aquele domínio territorial, né, fazer aquele rolê para tentar aumentar, expandir, quem sabe a sua guilda. Isso tudo dentro do jogo do Star Atlas. Ele é um jogo que vai rodar na Solana, então, pra você que tá ligado aí, ah, eu conheço bastante MetaMask, é, a gente já tem ideia aí de que vai rolar na Solana, rapaziada, tá bom? Bom, nós temos aqui no site, a gente consegue ter uma boa ideia do que é esse projeto, é bem detalhado, muito bonito e vocês podem acompanhar, a gente vai andando aqui pelo site, vai descendo... E vai tendo muita coisa que eles vão detalhando pra gente Todas as novidades, o que eles pensam, qual o objetivo do jogo Muito bacana, ó, se você poder explorar outros, é, outros locais Aqui a gente tem as, eu falei agora pouco das raças, das facções Você vai poder escolher né, qual a sua São três tipos E aí a gente tem é, o, os tour, que são aí os é, androids, né, que é a, par, a parte mais robótica tem também os Muds, que são a humanidade, a humanidade. É, tem também aí o Ozones, que são a parte dos Aliens. Então, três raças, três facções, você escolhe a sua e pode fazer aí, escolher e tentar fazer a dominação do espaço, rapaziada. Vai ser muito bacana, mano. Você pode ser aí um explorador espacial, né? Pilotar é, espaçonaves é, customizar o seu, os seus personagens Customizar as espacionaves Poder fazer várias missões é, Decidir missões em conjunto com a sua guilda Isso que é muito legal também é explorar todo o universo E tudo isso aí com as espacionaves Também que podem a ser adquiridas também no Marketplace Que daqui a pouco eu falo pra vocês também, tá? São naves como estas aqui Temos é, tipos de naves, né? Naves de... Combate, naves de exploração, entre outras, aqui a gente vai vendo ó, é... as possibilidades que a gente tem de naves, espaçonaves Tem aquelas espaçonaves de... como, se fosse... como se fosse uma estação realmente, como está dizendo aí Tem as de combate e também tem aí as de velocidade rápida para você poder viajar no espaço tá? Então tudo isso daí você vai conhecer no Star Atlas Você vai poder comprar, poder customizar, como eu disse, trabalhar com elas como você se sentir melhor e qual for a sua estratégia, tá? Ele é um estilo de MMORPG, porém no espaço, que é muito diferente, é muito bacana e é muito legal. E aí você pode ter aí todos os detalhes aqui no site do Star Atlas, manos. Bom, como eu disse pra vocês, o porquê deste vídeo é porque foram lançadas muitas novidades nessas, nessa última semana que passou, a gente fez inclusive lá na Twitch, no meu canal na Twitch, a gente cobriu o AMA que eles fizeram no Discord oficial do Atlas. Também vai estar tá aqui embaixo na descrição o link para o Discord oficial. E aí a gente pôde acompanhar tudo. Eu fiz a, o, o, essa cobertura do AMA com a ajuda da Base que teve, fez a tradução completa do AMA de quase uma hora e meia. E eu pude, com os caras da Twitch, poder analisar, entender como que estava. E realmente está muito top. E aí a gente tem algumas novidades muito legais aí do Star Atlas que vocês é, com certeza vão curtir e saber que são as novidades. Antes de passar as novidades, eu quero passar pra vocês como é que era o Star Atlas, que tem até um canal no YouTube, tá aqui pra vocês também. Eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês poderem ter acesso ao canal do YouTube deles também. Tem todos os detalhes, vídeos muito legais. Eles tra trabalham com o Unreal Engine 5, né? Unreal. Unreal é uma tecnologia muito braba que a galera utiliza para poder ter é, mais semelhança com o real, né? Poder trazer a realidade a, a, a realidade real para os jogos, o que é muito bacana. E eu deixei aqui o primeiro vídeo para vocês verem. Vou até colocar em tela cheia para a gente. E vou sair aqui da, da, da tela para vocês poderem acompanhar também, porque tá incrível. Dá uma olhada neste vídeo. De Unreal 5 Pra vocês a experiência aqui Olha que legal que tava Isso há sete meses atrás Olha que bacana que tava, cara Tá muito bem feito, muito bonito Isso foi há sete meses atrás E o porquê que eu tô mostrando agora? Porque a gente teve um avanço muito grande E foi por isso que a gente acompanhou o Ama Que eles fizeram lá no Discord, tá? Então essa foi a ideia Por isso que a gente quis trazer pra vocês aqui Eu quis trazer esse vídeo Pra vocês poderem ter uma ideia de como tava há sete meses atrás. Ah, Bruno Clash, como é que tá isso hoje? Como é que tá rolando isso daí hoje? Olha que bonito, cara. Já era muito bonito no pré-alpha há sete meses atrás, cara. Esse, esse, esse é o detalhe, esse é o detalhe. Então, voltando aqui pra vocês, deixa eu parar aqui pra vocês, ó. E a gente vai ficar de olho porque, ó, esse aqui há sete meses atrás. Ah, Teve novidades, você falou, Bruno. Verdade, mano. Dia 18 de maio, eles lançaram um trailer também. Dá uma olhada, ainda não são as novidades. Mas dá uma olhada nesse trailer também, pra vocês terem uma ideia do que, que eu tô falando, rapaziada. Olha que top que tá esse jogo. No trailer, a gente teve uma ideia de como eles estão trabalhando, como tava vendo, ó, como tava rolando o Star Atlas. Eles falaram de tudo aqui, mostraram como tava sendo feito. Um trailer aí um pouco diferente, mostrando aí detalhes, né, de como tava sendo trabalhado. Muito legal, né, muito legal mesmo ver aí como eles estão trabalhando com muita seriedade. E isso é muito bacana. Aí a gente faz o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, agora a gente faz aquela mudança pro de agora, isso mesmo. Mostrei aí o antes, mostrei um pouquinho a... a como estava já preparando, como era feito o trabalho Agora a gente vai ver como tá no lançamento dessas novidades Que aconteceram agora na semana passada Então, semana passada a gente acompanhou as novidades E dentro desse AMA foi anunciado e foi mostrado este vídeo aqui Com mais detalhes de como está agora Esse como está agora o Star Atlas jogabilidade Olha que top Eu vou tirar a câmera de novo para vocês verem como está a jogabilidade do Star Atlas hoje? Isso tudo tá no canal deles, hein, rapaziada? Isso daqui foi liberado lá no AMA. A gente teve acesso lá no AMA e tá realmente muito bonito. Olha como tá. Os caras jogaram lá com a gente no AMA e mostraram para a gente as telas. Eles estão mostrando para a gente como tá a parte da, das escolhas. Ó. Cara, é, tá incrível realmente. O jogo, os detalhes estão bem legais. E você vê que grandiosidade tá absurda. Ele vai ter um momento que ele vai sair também. Aí ele vai jogar... Vai ficar pelo lado de fora. Acho que agora. E aí, olha... Olha isso. Olha os detalhes. olha os detalhes como tá bonito. Esse projeto do Star Atlas. Que ainda tá, né? Sendo trabalhado. Não é final. Não... Esses desenhos, essas imagens, essas... É, telas não são finais. Mas dá para você entender já como eles estão trabalhando... De uma forma absurda Tá demais, rapaziada, tá demais É... isso daqui tudo A gente pode acompanhar no AMA que a gente fez Que a gente acompanhou... é... trouxe pra Twitch Com a ajuda da Baze aí na tradução Pra comunidade lá na minha Twitch E todos puderam acompanhar dentro do Discord oficial Do Star Atlas Muito legal, né, rapaziada? Deixa eu dar uma parada aqui Vou mostrar pra vocês agora é, O último vídeo que eles trouxeram que eu achei incrível, esse é o mais novo, esse é o mais novo Dia 27, saiu há 3 dias Um sneak peek de como vai ser aí a parte de controle da nave a, atirando, em combate, etc Eles até colocaram, vou até sair da câmera aqui Eles colocaram um cara controlando a espaçonave Como se fosse na real mesmo, ó, com, com é, controles que são utilizados realmente do no, no modo mais profissional possível Olha que absurdo que tá e olha como tá a resposta do controle Ele jogando Cara, incrível, incrível E os detalhes também, né, do controle Da, da espacionave A parte de combate, de tiros, etc Tá realmente muito lindo Esse foi o último vídeo que saiu No canal é, Disney que pica aí de como vai ser a parte de combate Controle da, das espaçonaves Tá muito legal Mesmo, rapaziada, tá muito top É isso, meus amigos Esses foram os vídeos com as novidades da parte de jogabilidade. Mas também, como eu falei pra vocês, no site vocês encontram as news, as novidades do, do, do Star Atlas. As últimas novidades. E vocês veem aqui que do, do dia 21, que foi o Ama, pra cá, já tiveram algumas novidades. Eu vou passar por algumas de, por elas. Que foram as que eles anunciaram dentro do Ama. E isso foi bem legal. Primeira novidade deles que eles passaram pra gente: é que eles fecharam a parceria com a, a iBuyPower. Power é, pra oferecer aí. Poder, poder, quem gostar, quem quiser, quem quiser buscar é, itens co com é, parceria com o Star Atlas. Então itens aí de periféricos para computador, para é, tem todos os detalhes, tem até fone, headsets, é, mousepad, os próprios computadores. Então tem aí a possibilidade, é uma marca muito grande, muito famosa também e eles fecharam essa parceria com a iBuyPower. Pra poder trazer pra quem gosta, né? tem uma galera que gosta, né? Muita gente gosta de itens é, dos jogos, né? Então, pra quem curte aí, essa é uma possibilidade. Eles trouxeram pra gente no AMA e uma galera ficou maluca com esse PC aí, cara. Realmente tá muito bonito, né? O PC tá da hora, mas o fone de ouvido sem fio, headset sem fio e o mousepad também estão bem legais. Eles mostraram alguns pra gente, foi realmente muito top. A galera do chat ficou ensandecida, né? A galera da, da Cal ficou maluca, rapaziada. Outra novidade também que eles anunciaram foi o da, da, do Star Atlas, onde tem algumas novidades, algumas coisas muito legais. Você vai poder fazer parte da governança do, do jogo, poder tomar decisões, ajudar nas decisões, na verdade, né? Do jogo, e que é muito legal pro, pro futuro do projeto, muito bacana. Porque às vezes o, ca, o jogo tá por um caminho, o projeto tá por um caminho que você acha que não vai rolar, você tem poder de voto, poder de poder é, opinar né você e todos que fizerem a opção de entrar no DAO também fazer o sistema é, de stake de token né e aí os que mais tiverem tá aqui para vocês até ó, na imagem aqui para vocês é, a parte do do, do DAO do Star e eles exemplificam ó, aqui tem até tipo divisão por por categorias né por raças ali e tal mas eles deixaram bem exemplificado nessa né, imagem aqui ó que eles falam sobre a, a possibilidade de vo votos né votar é, de acordo com o que você tem guardado esticado ali com com o jogo né então tem aí as possibilidades e os pesos para você participar das decisões ó participar na governança do jogo que é muito legal então eles estão ligados aí querem escutar muito a comunidade isso um ponto positivo para eles que eu tô gostando demais do projeto tá então tá aqui o Down. outra novidade muito legal que é o marketplace eles estão pensando aí também na galera que não é tão acostumada com Web3 então eles tentaram fazer com que o seu marketplace é, ficasse o mais intuitivo possível mais fácil de utilizar para galera poder é, mexer e poder filtrar encontrar aí o que quer encontrar é, espaçonaves, encontrar tudo o que precisa de uma forma de filtros mais fáceis para encontrar então tá muito mais intuitivo você poder ver ali buscar a, a, o que você deseja comprar as suas compras é, todos os detalhes aqui para você tanto no, na web né no desktop quanto no notebooks e também na, no mobile tá aí para vocês o mobile para vocês ser bem é, intuitivo bem fácil para você poder procurar comprar ali os seus itens os itens que você precisa isso tudo anunciado também no ama que a gente fala aqui, a gente tá falando aqui a respeito também. Tudo isso, tudo isso que eu falei são as novidades que foram lançadas no AMA do Discord pra comunidade, tá? A outra novidade que eles trouxeram pra gente foi o programa de referral que eles têm também. Anunciaram o programa de referral para poder é, também recompensar a galera que ajuda, que faz essa correria pra galera. E aí eles mostram como funciona, qual a recompensa, todos os detalhes pra vocês os links estão todos aqui embaixo na descrição, quem quiser ler no detalhe, traduzir, quem, quer, quem quiser ver aí todas as informações mais detalhadas possíveis É só entrar no link, nos links que estão aqui na descrição, você vai vir direto aqui pro, pro News e aí você pode ter acesso a todas as novidades que foram lançadas Neste Ama do Discord para geral, para a comunidade toda, tá? Então tá aí embaixo pra vocês, o link... Do site, o link do news do, do Star Atlas O link do Youtube do Star Atlas Pra vocês poderem acompanhar todas as novidades Assim como eu, tô ligadaço Com tudo que tá saindo do Star Atlas Porque sim, é um jogo diferenciado Pro futuro Eles não tão com pressa, tão lançando As, as imagens, as, tudo que eles estão trabalhando Sem pressa de fazer corrido De soltar correndo, estão trabalhando bem E como é um jogo AAA, a gente tá Muito esperançoso que seja realmente Incrível, rapaziada Esse... O Star Atlas pra vocês, rapaziada. É isso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer novidade que chegar de Star Atlas, eu venho correndo pra trazer aqui pra vocês. Também, caso vocês tenham interesse em saber mais projetos e outros projetos também. É, dos, até mais sobre o Star Atlas. Link da Base tá aqui embaixo na descrição pra vocês também. Site da Base pra vocês poderem ter acesso a tudo que a Base traz pra gente, pra comunidade brasileira, tá bom? Muito obrigado a todos, tamo junto, valeu! É nóis e até a próxima. Falou!